Oi, sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje sobre Dragon Ball Z O ataque do dragão Aí ah, esse é o nome de uma técnica do Goku que só aparece em filas E esse filme já começa com um moleque sendo atacado por um monstro Mas esse começo meio que foda-se O verdadeiro começo é quando o Gohan e a Abidel estão parando o um assalto na cidade E a roupa que a Videl tá usando é extremamente cafona e feia Menos um ponto. E eles estão sendo observados de longe por alguém. Quem será, hein? Será que é o vilão que apareceu no começo do filme? Se eu tivesse dois reais, eu apostaria que não. E depois de prender os bandidos, eles voltam pra escola. E esse loiro fala que todo mundo sabe a identidade secreta do Gohan. Dois minutos e o filme já manda uma dessas. Porra, não, né? E a saída da professora tá muito longa também. Coisa que não faz sentido nenhum em um anime. A Videl e o Gohan são chamados para parar um novo incidente na cidade. Ligar para a polícia? Pra quê, né? Melhor ligar para dois malucos com fantasias ridículas. E caralho, tem um maluco babando em cima da Videl. Esse velho tá querendo pular de uma construção e cometeu o contrário do contrário de morrer. E essa era a emergência que eles foram chamados para resolver. O Gohan pede pro velho não pular, o velho faz uma cena e a Videl manda o velho pular. E o velho pula. Mas logo depois se arrepende e pede socorro. Uma <risos> clássica cena dos trapalhões e o Gohan pedindo pro velho não pular. Mesmo ele podendo impedir a hora que ele quisesse essa porra desse homem de pular, é meio paia. Mas a melhor cena com certeza é a cara da Videl depois que o velho pula. Caralho, o velho pulou mesmo. <risos> o velho conta uma historinha pro Gohan sobre uma caixa misteriosa que contém um guerreiro misterioso chamado Tapion. O Gohan fica tipo, uau, muito foda, velho, conte-me mais. O Gohan tá ratorando no papo do velho, mas quem não tava nem ligando era a Videl, que manda um... Vamos logo, Gohan, eu tô mandando. Vem, Gohan, eu tô chamando. Nem sei é porque eu falei a frase e depois mostrei ela falando a frase, né? meu foda também. E a Videl mandando no Gohan meio que mostra que os dois já estão namorando. E essa é a dinâmica deles. Isso a Videl tem partes íntimas mágicas, eu não sei. O velho maluco continua dizendo que tem um monstro gigante vindo destruir a terra. E o único que pode impedir é o guerreiro preso. Nessa caixinha de música mágica. Uau. O Gohan, óbvio, tenta abrir a caixinha mágica, mas não consegue. O cara tem que tomar cuidado pra não espirrar muito forte, senão ele destrói o universo, mas ele não consegue abrir uma caixinha de música. O Gohan nem sabe quais são as intenções desse velho, mesmo se assim tá ajudando ele. Mó cara de filha da puta. E outra, vai que dentro dessa caixinha tem um Aids 2, vai que tem um capeta aí dentro. O Gohan é muito inocente. O velho pede ao Gohan pra reunir as esferas do dragão e pedir ao Shenlong pra libertar o Tápio. E o Gohan leva ele pra Corporação Cápsula onde a Buma analisa com tecnologia aquela caixinha e tá todo mundo lá na corporação cápsula. O Goku, Kuririm, Mestre Kami, o Porro. Ninguém trabalha. O grupo de amigos do Goku é composto basicamente de caras que são sustentados pelas esposas. E um velho tarado também. O Goku tenta abrir a caixa, mas falha, comprovando que é impossível abrir ela com força bruta. Então o Goku, o cara mais fodão do universo, dá o aval dele pra eles procurarem as esferas do dragão. E o velho dá aquele sorriso que todo vilão de Dragon Ball dá. Eu tô falando, esse filho da puta não tá nem tentando esconder. E eu fiquei pensando, se esse velho só tivesse chegado pro Goku e falado, olha, eu tô com esse diabo preso nessa caixinha, você poderia me ajudar a soltar ele? E óbvio, ele é ruim, vai pôr fogo em gato, deixar de alimentar o cachorro e depois vai destruir o mundo. E tudo que o Goku iria dizer era, fechou, bora. E quando estavam procurando as esferas do dragão, o Goku ainda pergunta pro cara se ele era um alienígena. Olha a cara desse arrombado, mané. Eles encontram as esferas do dragão e libertam o Tapion. Ele pergunta onde tá a caixinha de música, a Buma diz que foi destruída e o Tapion vaza puto da vida. E o Trunks vai atrás dele. E aqui se inicia uma das maiores amizades do anime todo. E o mais inesperado disso tudo, o Goku não entendeu nada do que acabou de acontecer. Pra falar a verdade eu também não. E os caras são muito sem noção, velho. Enquanto o Tapion tá fudido em uma construção abandonada, a Buma tá fazendo um churrascão na casa dela. Goku pergunta onde o velho da caixa foi parar e surge o mestre Kami falando que ele deve ter ido atrás de umas novinhas igual a Videl e o Gohan já chega para proteger a menina. O mestre Kami é um homem das cavernas aparentemente, o cara não pode ver algo que se assemelha a uma mulher que ele enlouquece, mas apesar dele ser um arrombado, eu admito o velho tem estilo. O Trunks rouba comida e leva até onde o Tapion está morando. Já o Gohan e a Videl vão para a cidade lutar contra uma um monstro perna gigante, e esse monstro tem o um poder de ficar intangível, mas o Gohan descobre como atacar ele e vence essa primeira luta, e o monstro fantasma perna foge, essa luta na cidade apesar de durar nada, até que legal, porque é porradaria no meio da cidade com animação bonita, então não tem como ser ruim, depois da luta o Gohan vê o Tapian fugindo do local. No mesmo momento que o um monstro sumiu, então o Gohan já fica meio desconfiado. E quem também estava por ali era o velho da caixa. Ele tá até coberto para se esconder, mas não tem como. Eu olho assim, mais de tudo que eu vejo é um velho de burca. Inclusive, esse velho sumiu e todo mundo tacou foda-se para a existência dele. Assim como 80% das pessoas que assistem aos meus vídeos, que não são inscritos aqui no canal assistem um o vídeo e não se inscreve no canal, por quê? Não seja assim, vira um inscrito e me ajude nessa minha meta de chegar aos 10 mil inscritos. Se você já se inscreveu, obrigado. O Trunks no meio da noite leva umas bebidas pro Tapion, mas ele manda o moleque sumir da frente dele. O Trunks do nada só criou uma fixação muito louca nesse cara e eu não entendi até agora. Um pouco depois disso o Tapion dorme e é atacado por um monstro gigante que parece ter saído de dentro dele. E o monstro só tem a parte de cima do corpo, ele não tem a parte de baixo. <risos> O que quer dizer que aquelas pernas gigantes que destruíram a cidade são desse monstro. Quase que minha cabeça explode depois de usar todo esse poder de processamento para concluir isso. E o Tapion prende o monstro de volta depois de tocar sua ocarina mágica. E na noite seguinte o velho aparece para tentar tomar a ocarina do Tapion, mas ele não consegue e foge. E eu não acredito nisso. O velho era mesmo do mal o tempo todo. E o que ele queria de verdade era libertar esse monstro, não o Tapion. Uau! O Tranks ajudou o Tapion e os dois viraram grandes amigos. O Tranks até leva o Tapion pra casa dele. Enquanto isso rolava, a Videl pro algum caralho tava ajudando a Buma a lavar os pratos. E primeiro. O que caralhos a Videl tava fazendo na casa da Buma por três dias seguidos. E também porque a Buma tava lavando pratos. A mulher é bilionária. Depois do Trunks dormir, o Tapion conta pra Buma a história de vida dele. E que tem a parte de um demônio dentro dele. E a outra estava dentro do irmão. E o nome daquele velho da caixa é Roy. Mas foda-se, eu vou continuar chamando ele de velho da caixa. A Buma diz que vai ajudar ele construindo uma nova caixa pra ele morar. Que seja igual a antiga. Como a Buma é foda pra caralho, ela consegue. Enquanto isso, o velho tá de Destruindo a cidade, matando geral, e a caixa que a Buma fez não consegue mais conter o demônio Hirudega, o Hirudega. Como os caras do filme falam, mas para dizer a verdade eu preferia ele quando ele não tinha rosto. O Tapion tenta prender o demônio de volta, mas agora ele tá completo e muito poderoso. A Alcarina parece não ter mais efeito no bicho. Inclusive o bicho com o corpo completo ficou mais baixo do que quando ele tava só as pernas na cidade. O Gohan e o Goku não conseguem acertar o bichão, já que ele fica intangível e toma uma surra. E depois disso quem aparece é o Vegeta, que tava sumido desde o começo do filme. Aliás, até esse momento ele nem tinha aparecido no filme. E olha que metade do filme se passa na casa dele, mas em momento nenhum ele aparece. E quem também não aparece muito nesse filme é o Goku. E isso não é uma crítica, uma coisa legal desse filme. E de outros filmes de Dragon Balls também é que apesar de aparecer, o Goku não é o foco. Todo mundo ganhou um tempinho de tela. E isso é legal. O Vegeta luta contra um monstro, mas é derrotado por ele depois de usar energia para proteger umas pessoas que estavam ali. É por isso que não se luta no meio da cidade, e se no meio do deserto mais rochoso que encontrar. E foda que o Vegeta não apareceu nem no churrasco que a mulher dele fez. Mereceu, hein, cara. Goten e Trunks fazem a fusão para derrotar o Capiroto, mas o bichão não morre. Ao invés disso, ele se transforma em uma coisa que... Eu não faço ideia do que é, mas não é bonito. E com essa nova forma, o Hyuldigan derrota o Trunks e o Goten com um soco só. O Gohan e a Videl também são derrotados. A Videl com um jato de fogo que deveria ter transformado ela em cinza, mas ok. E o Gohan foi derrotado com uma rabada. O Gohan aparentemente esqueceu que já havia lutado contra o Hyuldigan e aprendido como derrotar o cara. Ele também poderia ter dito para o resto do pessoal como derrotar o bicho. O Gohan nem me decepciona mais. E o Hyuldigan parece uma barata modificada pelo próprio Lúcifer. Muito sinistro esse bicho. O Goku apanha de novo e a cidade vai pro caralho. Enquanto o Goku apanhava, o velho da caixa, completamente louco, não tá mais nem falando coisa com coisa. O Tapion toca o Carena mais uma vez e prende o Hildegan. mas ele diz que não tem poder o suficiente para prender o um monstro e pede pro Trunks matar ele. Mas o Trunks demora e o Hildegan volta. O Goku se transforma em Super Saiyajin 3 para enfrentar o monstrão e o Gohan, que agora eu percebo ser uma espécie de João Kleber desse filme, resolve contar o ponto fraco desse bicho pro Goku. Mas o Goku diz que já descobriu sozinho e manda ele se fuder. Agora o Gohan vai dormir a noite sabendo que não ajudou ninguém de novo. E o Goku derrota um monstro com o um golpe do dragão, o mesmo nome do filme. Ah não, o nome do filme é ataque do dragão e não golpe do dragão. Tanto faz. A Bulma uma máquina do tempo para o Tapion voltar mil anos no passado. De volta ao planeta dele. E o Tapion dá uma espada pro Trunks. Troca equivalente que se chama. Uma espada velha por uma máquina do tempo. O Tapion se sente meio mal por ter morrido muita gente a cidade ter sido destruída durante a luta, mas o Gohan diz pra ele não se preocupar muito porque eles vão arrumar tudo com as esferas do dragão. Lembrando que eles acabaram de usar as esferas do dragão da terra, então eles vão ter que esperar mais um ano para poder reviver geral. Aí o filme acaba e começa a tocar aquela música da Andy foda pra caralho da saga Boo. Ai, ah, eu meio que esqueci de falar, mas o velho foi morto pelo Degan também. Então eu quero todo mundo deixando um F para o velho aí nos comentários. Se um dia eu fizer um top 10 velhos, mais foda-se dos animes. Ele vai entrar na lista com certeza, se eu ainda lembrar dele. E agora vamos ver qual foi o saldo final desse filme. E esse foi o vídeo. Obrigado por assistir até agora, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like, que também ajuda muito. continuar assistindo a outros vídeos aqui do canal. Porque tem muito vídeo legal aqui. Eu, eu pelo menos acho, né? Tipo esses que estão aparecendo na tela. E, e é isso aí. Tchau.